Depois do sucesso do Stranger Things, a galera parece que redescobriu o algoritmo do Netflix. Que na verdade são os algoritmos, né? Eu vi um artigo aí, o cara falou assim, olha, o, Net... o Stranger Things pode ser o primeiro grande sucesso do algoritmo do Netflix. Acho que não vou nem colocar o link pro artigo, porque isso não é novidade. O Netflix começou com essa história de usar algum tipo de algoritmo lá com House of Cards, que ele usou para escolher o Kevin Spacey pro papel principal e teve outros fatores e esse artigo eu acho que eu vou tentar catar e vou colocar na descrição do vídeo. O que também não é novidade, é a ideia de Big Data, que não nasceu com Netflix, nasceu muito antes. Quem viu aqueles filmes sobre bolha das com deve ter visto é, umas, umas cenas do tipo, cara, nosso sistema de televisão vai destruir o seu, porque você não tem como fazer pesquisa do jeito que a gente pode fazer pesquisa com os nossos espectadores, que a gente tem condição de saber quem vê o que, onde, quando onde, né, que dispositivo, é, onde que o pessoal dá pausa, onde que o pessoal reinicia, e antes do Big Data a gente tinha o chamado Data Mining, lá na década de 90, que na verdade é a minha formação em gestão do conhecimento, eu era consultor disso depois que eu fui migrando para uma área de consultoria em comunicação com grupos hiperconectados, que é mais ou menos o que eu faço hoje além de dar aulas de marketing digital bom então coisas que o Netflix pode saber sobre você ele sabe os horários que você vê as coisas ele sabe quando que você deslancha numa maratona, você vê o primeiro episódio, dois vezes depois vê o segundo, três vezes depois vê o terceiro, aí você vê em sequência, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, então ele sabe qual é o ponto de virada, né? isso, tem artigo sobre isso já falando do Sensei, se não me engano, vou tentar catar também, colocar na descrição do vídeo. O Netflix sabe que filmes você vê depois de ver, filmes e séries você vê depois de ver essa ou aquela série, aquele filme, sabe as estrelinhas que você dá, dê estrelinhas que ajuda lá para o Netflix, lá para os algoritmos dele. O Netflix sabe basicamente tudo que você faz quando você está usando o Netflix. E ele não usaria isso porque? É claro, ele, antes de usar isso para fazer série original, ele certamente usou isso para escolher que tipo de série e filme ele compraria para exibir. E nas aulas que eu dou de marketing digital, eu sempre sugiro que o pessoal use o, os comportamentos, as decisões de Netflix da vida, é, Google da vida, para apoiar as suas decisões também comerciais. Lembrando que, claro, as decisões de Netflix são para atingir o público que tem banda larga rápida, que é, assiste televisão pela banda larga, ou seja, não tem limite de banda, é um público específico, evidentemente. E é claro que o que o Netflix faz não é para você assistir mais Netflix, é para mais pessoas assinar Netflix, porque para ele, é mais, quanto menos você assiste Netflix, mais barato é, é, engraçado isso, né? Porque ele vai ter que arcar com menos, da, menos gasto de tráfego de dados. Mas é, não tem como, você, né, ele vai ter que arcar com esse gasto, mas o que ele quer de verdade é que você fale com todos os seus amigos que o Stranger Things é maravilhoso e aí os seus amigos que não têm Netflix vão passar a ter. É isso que ele quer fazer. Então as decisões do Netflix elas vão ser no sentido de atrair mais Netflixers, criar mais Netflixers, vamos dizer assim. Você não vai tentar descobrir comportamento de leitor através das decisões comerciais do Netflix. Certo? Você vai fazer isso através de decisões comerciais da Amazon, que é outra que também tem um, um Big Data gigantesco. E há tempos que a gente fala sobre isso, né? que o grande negócio de qualquer empresa que seja é a informação que ela tem sobre aquilo. O grande negócio da Nike não é fazer tênis, é saber que tipo de tênis as pessoas querem comprar. O grande negócio da humanidade é informação. E o Netflix é um gênio disso nessa área dele. Então quando você quer ter uma noção, né? ah, vou fazer uma, uma websérie, Pô, você pode pegar lá os originais da Netflix e ver o que ele está fazendo e posso te garantir que nada ali é por acaso. Que não é nem um algoritmo, é um conjunto de informações. E aí tem uma coisa muito importante, que o pessoal chega fa vai falando assim... Ah, grande sucesso do algoritmo do netflix grande sucesso do big data do netflix mentira o big data ele pode ser uma grande orientação ele assim ah, as pessoas vão gostar de uma série do, dos anos 80 vão gostar de referências a Goonies vão gostar de referências a Alien, o oitavo passageiro vão gostar de referência a isso, isso e isso agora você costurar essas referências todas de uma forma legal já não é trivial do jeito que os, irmão, os irmãos Duff fizeram, é brilhante. E tem, claro, um monte de coisa sobre os dados que o Netflix usa sobre o nosso comportamento e como ele usa, que a gente nunca vai saber de verdade, porque é o segredo comercial deles. Uma coisa que eu me pergunto é se existe um dedo dessa análise na concepção de som das séries do Netflix, que você sente muito também em Stranger Things, a não trilha sonora, a efeitos sonoros mesmo, que eles têm um papel diferente no, nessa minissérie. Então, assim, vamos parar de falar que o, net, o computador do Netflix é brilhante. O computador do Netflix dá dados e uma, um roteirista brilhante, uma roteirista brilhante, uma equipe de pessoas criativas conseguem usar bem ou mal aquele negócio. Né? Vamos combinar isso? Porque eu adoro computador, né? mas enquanto a consciência artificial não chegar ao nível silônio esquece isso de computador inteligente de de sucesso de computador sucesso das pessoas que fizeram aquele negócio lá que está realmente foda se recomendo estou eu aqui fazendo propaganda de graça para o netflix essa coisa de ficar pedindo para compartilhar acho que é tão artificial para mim né? vamos fazer o um final espero que tenham gostado do filme faz o que o filme é né? espero que, você, que o vídeo seja útil para você se você pensar em alguém que possa se interessar pelo assunto, compartilhe lá com a pessoa. E tchau, tchau. Assim que acabar de passar o avião. O avião, o avião, o avião, patrão, o avião, avião, patrão. O grande negócio do McDonald's não é fazer comida, não é mesmo, né? Fazer alimento não é mesmo.